Headshot. Fala, player! Beleza? Will aqui. Você está no canal City Games e hoje a gente vai jogar a primeira partida aqui de Tundra com a camuflagem com a skin diamante. Olha que linda, player! A gente está aqui numa partida de mata-mata em equipe e vamos botar para quebrar. Eu não vem por aqui não, velho. Oh? Abra o olho, porra! Primeira que eu morri bonito. A gente tá se distanciando. Opa! Já foi um. Ah! Já tá bonita, né, velho? Tá louco. Você é louco, cachoeira. Tá fazendo o que aí? Ah mano, fiquei exposto. Sem problema. Não vai aparecer mais na janelinha tão certo. Beleza. Dá tempo de carregar. estava esperando o que é isso, rapaz. Hit, hit, hit. Enche. Avião contrinfeião pronto para mobilização. Outras medidas eletrônicas ativadas. Mais uma. Ai, caramba, na hora que eu vou atirar. Ele vai jogar a granada. Tô ligado para avançar, tem mais um ali. Avião espião, inimigo chegando. Nossa, velho! Vários aviões estão se ressarcindo. Você não tem que aparecer aí, cara. Fica quietinho. Tá estunado. O cara recuou na paula a caminho. Colete. que é bom. O cara vai querer vir aqui, ó. Ué. Avião espião hostil estabelecido acima. entendi qual é do cara. Droga. Eu esqueci que eu tô só com quatro. Munições aqui, isso, isso, isso, isso enche o saco, às vezes, também. Já falei, sai da janela, seu safadinho. passou um centímetro acima, eu matava o vagabundo ali. Os caras encher o saco. Shot. Opa, corre não, corre não, tem mais um maluco ali, ele vai voltar, ele, vai, ele foi por causa da, da granada, mas ele vai voltar foi pra lá. Nossa, eu não esperava que você estivesse aí, cara. Aperta mais um, mais um, mais um, mais um, não. Mais um, mais um. Opa. Oh. Os caras não... hoje tá cobrando a munição já. Espera. Ainda dá. Ainda dá. Mais um. Tem mais uma munição. Tem mais uma bala só, quem vai ser o último premiado? <risos> Foi você! Shot. Parabéns! Você levou minha última bala na cara! Vamos ver! Vamos ver, vamos ver! Isso, mas eu vou te acertar ainda! Cara, tá muito parelho o jogo, hein? A gente tá se Acertei no que, no que vi e aí? Opa! Que tilt foi esse? Opa! Ai, caraca! Eu só vi o um som, velho. O cara vai entrar na janelinha. Não. Olha só que eu consegui aqui. Deixa eu subir primeiro. Obrigado. Opa. ai, não entendi velho, quem me matou? abra o olho, porra! Ah, velho, o cara deixaram uma mina ali, mano. aqui é que a bala não passa pro... Ba... Não, velho, cadê meu time? Tô com a... Meu time tá com a menos. A gente vai ter que dar um jeito aqui, player. A galera vai camperar. E meu time tá... não tá querendo avançar, não. Nossa, meu! Esse Kick Scoop aqui tá um lixo! Oh. Qual o próximo? Ah, velho! Esse último player que saiu aí complicou nós, hein? Assim não vai dar. Complicou nós. Aquela hora que eu tinha escutado o cara, ó. Foi essa hora ou não? Mas beleza, player. Primeira partidinha aí. Valeu, né? Ficamos com 1.50 ali de razão. A partida foi boa. Consegui algumas sequências legais. E player, mais uma vez obrigado pela companhia. Beleza? Tamo junto. Valeu e fui!